Oi todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente tá aqui ah, para fazer o vídeo mais longo da história do The Sims Mobile. claro o vídeo de visitando meus inscritos no The Sims. Vocês amam, eu amo e a gente tem muito conteúdo para analisar quando a gente visita nossos inscritos, no caso os meus inscritos, no caso vocês. Eu, eu tô assim ó, até muito bem arrumada hoje porque realmente é um evento gravar muito. Eu vou tentar assim gente, vou tentar gravar o máximo de minutos que eu conseguir, vou tentar visitar Todas as pessoas que eu tenho adicionado, que eu já filtrei Eu adicionei quem me pediu lá nos comentários do último vídeo Que eu avisei que eu ia gravar esse vídeo Porque... Toda vez que eu vou gravar esse vídeo eu aviso, então eu adicionei todo mundo que pediu e eu excluí as pessoas que não jogavam há muito tempo, só que isso foi homem. Então talvez hoje tenha mais algumas pessoas que não jogam há muito tempo, daí a gente vai excluindo juntas. Eu juro que eu vou fazer o meu melhor pra ficar aqui gravando e falando bastante, tentar ver cada detalhe de cada casa e eu espero que vocês se divirtam. Vamos lá? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui com ela, eu então não sei. Ah, ela estava trabalhando. Olha só, a gente já vai vir aqui, vai criar todos os itens que a gente precisa, né? Máscara de unicórnio, esse eu definitivamente quero. Vou usar muito. Gostei. Que legal essa máscara, eu quero botar já em alguém. Então a gente completou aqui o nosso turno de trabalho normal da nossa vida, né? O que a gente vai fazer agora? Subir de nível. Subi de nível. Tá, agora a gente vai ver aqui os meus amigos. Primeiro vamos ver se alguém quis me adicionar. Ninguém quis me adicionar. Ninguém quis me adicionar. Tudo bem. Ó, a gente tem aqui... Olha, eu acho que eu filtrei muito bem. Pessoas que entraram há, no máximo, três dias. Há cinco dias aqui. Ai, olha só. 11 dias e 10 dias. Essa aqui eu vou tirar, tá, gente? Porque... O meu máximo é uma semana, assim, porque senão eu acho que é injusto com quem tá entrando bastante. Eu removi uma galera que não entrava há bastante tempo, então eu vou remover todo mundo certinho. Ó, de resto, cinco dias, sete dias, isso aqui tá no limite. De resto, geral, entrou entre ontem e hoje, isso me deixa tão feliz. A gente tem aqui no máximo, como eu falei, pessoas que entraram no jogo há uma semana. Esse foi o máximo. De resto, tá muito bom aqui, sobraram-se... 15 pessoinhas, 15 amigos e nós vamos visitar de trás pra frente. A gente vai começar com as casas menores, então a gente vai visitar aqui Minha Chará Isabela. Que não é exatamente Minha Chará ou é? Porque ela tem dois L's, meu nome só tem um. Tudo bem, a gente entrou... Nossa, que rápido que entrou! Gente, a internet tá assim ótima! A gente entrou na casa da Isabela, vamos ver por fora primeiro. Ok, é a casa de iniciante, né? Tem um negocinho de casamento. Só que tem uma entradinha bonitinha, uma sala toda fofa, não tem ninguém aqui no quadro. Isso é muito esquisito, vampiros. Então a gente tem um quarto... Olha, gente, vocês são muito diferentes de mim. Porque eu detesto ficar fazendo isso que vocês fazem, que é arrumando bonitinho. E olha a casa da Isabela, que coisa mais organizada. Eu acho que eles são vampiros, mas eles estão todos branquinhos. Olha só, a gente tem uma sala totalmente organizada com uma TV de tubo, janela diferente, a porta é diferente, um quartinho aqui todo organizado com a TV de tubo também. Olha esse banheiro com dois chuveiros, banheiro rosa, aí tem um quarto de um bebê, coisa mais linda. E olha essa cozinha, tá um pouco apertada a cozinha, eu achei mas eu gostei muito, que casa organizada, essa aqui não precisa falar, não reparava a bagunça quando a gente entra na casa dela. Nível 13 e tá tão bonitinha, gente, sério, se eu pudesse eu dava presentes pra vocês nesse jogo, mas eu acho que aqui é muito mais caro do que o normal, né, que tipo no Star Doll. Caramba, sério, Isa, eu amei a sua casa, cada detalhezinho, olha tá até limpando a casa. Muito organizada. Eu acho só que tem que aumentar um pouco essa colinha. Que essa mesa tá muito grande pra ficar aqui no meio. Vamos para a casa agora. Da Leicia. Acho que era Letícia. Leicia. Que entrou cinco dias atrás. Já faz um tempo. Será que ela vai ver? Ou será que ela, tipo, desistiu de jogar e eu tô indo lá ver a casa dela? Vamos começar de longe. Parece uma versão da casa da Isabel, né? Aquela casa de iniciante, Só que maior. Assim, tipo, estendida. É a versão atualizada, versão 2.0 da casa, da Starry Home, né, no caso, a casa de iniciante, com um negócio aqui, tem uma braboleta? Ah, braboleta. Ok, né, vamos entrar aqui pela porta. Então a gente entra, tem um tapete de yoga, acho que é isso. Finalmente! Uma TV que não é de tubo. Que momento é esse, Brasil? Que momento é esse? Milagre, milagre, milagre. Tá falando milagre aqui. E daí, beleza, né? A gente tem uma, até uma cadeirinha pra criança tem. Coisa fofa. Tem uma porta ali? Deixa eu ver. Não dá pra ver as paredes, mas ok. Então a gente vem aqui, tem uma comidinha pronta. Ó, tem que as coisas pulam, cara. Desculpa a minha movimentação meio ruim. Eu sou um pouco ruim pra ficar mexendo com os dedos. A gente tem aqui a cozinha com fogão rosa. Amei. Tem uns armarinhos. Tá um pouco pobre da cozinha, mas tudo bem. A gente tem cadeirinha pras crianças. Que amor, nem sabia que tinha. O que essa mulher tá fazendo aqui? O que, gente? O que ela tá fazendo? Aí daqui a gente tem entrada pra um quarto, que é uma suíte. A gente tem uma suíte com uma luminária super legal. Alguns livros. Eu gosto dos detalhes, gente. Tem uma foto de. Uma foto de um time aqui. <risos> que legal. E um espelhinho. Nossa, que armário legal, gente. Como é que vocês conseguem essas coisas? Deve ser em missão, quase que eu não participo, né? Porque eu só jogo quando eu tô gravando. Tá. Aí, daqui da sala, a gente também entra no quarto das crianças. Um quartão das crianças, né? Nossa, que espaço enorme. A gente tem duas camas. E mais pra cá, a gente tem o um quarto das crianças, só que mais velho. Tipo, um dormitóriozão, com umas arrudas. Aí aqui a gente tem a sala de jantar? Ah, o um escritório. Julgando pela balança, acho que é advogada. Tem uma pessoa fazendo yoga no meio do caminho. É um escritório de advogado, assim, depois do quarto das crianças. Tá é parecendo um pouco um orfanato, assim, mil camas juntas e um escritóriozinho. Quisito. Mas muito legal a sua casa, Leicia. Chuto que era Letícia, mas... Tudo bem, se não for. Vamos para a próxima casa, que é a casa do Spike8910. Ele entrou 11 horas atrás. Ele ou ela, né? A gente não sabe. Hum, Pouca janela, né? Já fiquei preocupada. Tem um jardinzinho aqui na frente, uma piscininha aqui atrás, um treco aqui no. Ah, um somzinho. Beleza, uma piscina sem nem escadinha, cara. Isso é do mal. Aí a gente entra aqui, que tem duas cerejeiras, sei lá, inventei. Tem uma, um escritóriozinho, uns girassóis e um lavabo. Não é um lavabo, porque tem uma banheira. E um chuveiro. Aqui a gente tem a sala de TV com a TV de tubo. E, e por que a gente não tá gostando da família de vocês, por que não tem ninguém nessa casa para tá preocupada? A gente tem uma cozinha. Cara, eu tô achando essa casa super, tipo, clássica, assim, sabe? Bem casinha de The Sims mesmo, assim, que parece que vem com o The Sims. Aquelas casas de 2009, assim, sério, tá muito parecida. E aqui a gente tem um quarto, que esse, assim, tá bem moderno de criança. Ah, eu achei que as coisas não estão combinando muito, mas, sinceramente, eu também sou assim, então eu não vou julgar. Mas é uma casa que tá bem simples, né? Eu acredito que ela tá bem apropriada pro jogo, mas tá bem legal. Tem um quartinho bem bonitinho que atrás, piscininha, tudo... Acho que ele tem tudo que ele quer Próxima casa é da minha outra chará Nossa, quantos Isa tem, né? Quantos anos você tem Isa? É um nome muito atemporal Isa Lopes entrou a última vez faz uma semana Por favor, assista esse vídeo Isa Lopes Se você não assistiu esse vídeo Eu vou ficar triste que eu visitei sua casa E você não entrava ah, Uma semana eu visitei E você não viu esse vídeo, vou ficar muito chateada Evelops, vamos ver de fora. Oh, me surpreendeu! Me surpreendeu! Eu não estava esperando uma casona de fora, decorada. Oh! Caramba! Gente, gente, se liga aqui que ela é toda ecológica. Ela tem. Ai, que coisa mais linda! Ela tem um monte de planta aqui. Ela tem lixo separado por cor, ou seja, plástico, metal, etc. Olha isso! Tem até tipo um negócio de jardinagem. Ela é ecológica, ela. Olha essa casa que bem construída. Que demais, gente. Olha aqui na frente. Que pessoa mais delicada e, e é com atenção aos detalhes. Eu já amei. Vamos entrar. Vamos aqui, a gente tem uns... nossa, um sofá muito legal, uma TV que não é de tudo, glória a Deus, luzinhas, olha que moderna, menos essa cortina, essa cortina não tá moderna, coisas embaixo da escada, eu adoro, aí pra cá, que eu não consigo nem usar meu dedo direito, a gente já tem um buffet, olha essa mesa de doces, que fofa, nossa gente, eu tô, eu tô chocada, essa casa é muito linda, olha essa cozinha, o cara tá até tirando um assado do forno. Gente, a menina colocou um escorredor. lá da pia, cafeteira, armário. Tem tudo aqui. Gente, tem até vinho. Que caprichosa. Era essa palavra que eu queria. Caprichosa. Olha, muito capricho. Muito capricho mesmo. Eu nem consigo mudar. Vamos lá. Subindo aqui, a gente tem uma sala ante-sala, né? não ante -sala. a gente tem aqui um quarto um violão, uma tv de tubo gente, TV de tubo tá presente outro quarto, cada quarto tem matemática né? tem o estilo da pessoa aqui com um livrinho, duas tvs de tubo acho que esse aqui é pra fingir seu computador, muito legal, ó se você gosta de construir, aí já tem uma dica banheiro todo rosa pink e tem até um cestinho de roupa pra você colocar sua roupa suja, aí pra cá a gente tem mais um quarto uma TV que não é de tubo. Uma bola, que eu não sei que bola que é essa. E essa moça. Oi, moça. Eu amei esse mini telhier. Eu achei que essa pizza, ela é extremamente detalhista e caprichosa. Que casa linda, amiga. Sério, eu amei. Amiga, parece que eu sou falsa, assim. Cancela o amigo, tá? Eu amei. Tudo bem que ela é um quadradão por fora. Mas o jogador de The Sims Raiz é assim, é quadradão. E eu amei aqui atrás. Achei tudo muito chique, viu? Olha, tem uma, uma árvore com luzes. Amei. Próxima casinha da Aileen. Não fiquem bravos comigo se eu errar o pronome de vocês. Porque não tem como eu saber. Eu estou chutando aqui, tá? Uh! Ai, isso aqui é um arco. Gente, olha a mansão em camadas. Nossa! Gente, a pa... por que a parte de trás da casa de vocês é sempre mais bonita que a parte da frente? Vocês jogam de costas? Que ela é muito mais bonita. Não é nem a, a primeira vez que acontece. A gente acabou de ver a casa da Isa também. Era assim. Eita, abriu a porta. <risos> vamos lá. Vamos ver de frente aqui. Entrando, a gente tem um bebê. A gente entra tem uma sala de jantar. Com uma família super bonita aqui. E Ah, não é sala de jantar, não. Uma sala normal de TV com uma TV... Nossa, super moderna. Muito moderna essa sala. Pra cá, a gente tem a sala de jantar com um jardim de inverno. E o que, que é isso? Eu sou muito dific... Ah, é uma cadeira. Nossa, gente, minha cabeça bugou nessa cadeira invisível aqui. Sério, Ai, gente, eu vim pra sala de jantar errado. Calma. Sala de TV. Aí pra cá a gente tem um banheiro que eu não sei nem. Moça, seu banheiro tá sem porta. Gente, é sério, banheiro. Moça, seu banheiro tá sem porta. Não tem como me no banheiro, assim. Sem falar bateria. É a primeira que a gente vê. Ai, nossa, eu nunca tinha visto essa peça. Essa, esse objeto no jogo. Ai, que amor de lavanderia, cara, olha que fofo isso, meu Deus. Aí aqui a gente tem fogão, micro-ondas, tv, uma cozinha bem mais simples com uma sala de jantar bem chique. Tô achando, assim, um estilo bem minimalista essa casa. Vamos subir essa escada, só uma escadinha, assim, não gostei da escada. E aqui estamos no segundo andar, que a gente tem mais banheiro sem porta. Ah, não, esse tem porta. É o outro, só que não tem nem. Um banheirinho seguindo assim, o mesmo estilo do outro. Aqui alguém tem. Alguém <risos> leve um choque. Aqui tem um outro quarto que não tem muito um estilo definido. Eu gosto dessas áreas, assim, ó. Tem tipo esse detalhezinho que vocês colocam só pra deixar bonito. Uma casa com um puta castelo legal, velho. Não. não. Não, não, não, não. Não acredito nisso. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Gente, esse castelo aqui, ele é o castelo do The Sims Medieval. O The Sims Medieval, ele tem uma pegada bem diferente dos outros The Sims. ele é, tipo, em missões. Tem como você mobiliar o castelo que você mora, só que você vê o castelo nessa forma 2D, você vê ele assim. O jogo em si é 3D, mas dentro do castelo você vê essa parte dele 2D. Então as coisas são todas viradas para um lado só e você vai mexendo assim na casinha por esse lado, né, por esse ângulo. E gente, isso aqui é exatamente igual. A sala do meio é a sala do trono, da direita é a sala que a gente resolve as coisas, tem tipo um mapa. Da esquerda é um restaurante... Aí você sobe e tem a sua cama, que eles cortaram essa parte. Da direita tem a mesa, que é a seu, sua cozinha particular. E na esquerda tem um banheiro ou uma sala de estudos. Gente, eu juro pra vocês que isso aqui é uma referência ao destino medieval. Se não for, tem algo errado. Eu estou viajando, mas eu tenho certeza que é porque as cores estão bem parecidas. Eu tô muito chocada. Próximo quarto é de uma pessoa mais roqueira, por ter uma caveira aqui. que tem um hamster... Cadê o bicho? Ai, ah, é um porco espinho. Subindo as escadarites. Tem uma pessoa correndo aqui. A gente tem uma sala de feitiço, aparentemente. Porque nenhuma sala fica com essas livros em volta. e assim, uma no meio. para mim, isso é uma sala de feitiço. E ninguém pode me dizer o contrário. Muito legal. A Eileen, adorei sua sala de feitiço. Para mim, foi pontual. A próxima pessoa que a gente vai visitar é a Rafaela. Que entrou há cinco dias atrás. Cinco dias atrás é a data que eu tô gravando, né, gente? Que foi... Dia 5 de julho, até eu postar, não sei se essa pessoa entrou de novo. Olha só, vamos sair aqui. o oh, essa aqui reformou bem moderna, né? olha Gente, a casa tá até voando. A casa, ela voa, a voa. Uma piscina bem esquisita, que eu gostei, parece um patinho assim, parece um flamingo, o formato dela. Esse negocinho aqui. Um negócio de lavar roupa, churrasqueira, uma mesinha. Adoro esses carrinhos com coisa. Até coisa pro passarinho. Olha só que chique... chiqueza. Chiqueza. Quando a gente entra, tem os troféus aqui. Ai, gente, eu tenho que falar a verdade. Eu acho esses troféus tão feios. E vamos aqui pra cozinha, porque a cozinha tem uma ilha. Então, eu já amei essa cozinha. E tem uma sala de jantar aqui, padrão. Pra cá, a gente tem um piano, hein? Com até um, um pianista, um viol... uma sala de piano com um, um violinista. Tudo bem, música. E a sala de TV com um som gigante e uma TV zona. E aqui a gente tem o banheirinho. Tem uma área pra você... Não sei, eu não entendi. Isso aqui é a lavanderia? No num banheiro? Eu amo que no The Sims a gente sempre faz uma sala secreta. Assim, tipo, a lavanderia fica lá longe, tá ligado? A fica do foto do país Dentro de um banheiro secreto tipo, Tem que entrar no banheiro pra ir na vanderia Na vida real essas coisas não, não acontecem muito, né? Mas eu gosto Vamos subir aqui a escadaria Tem, ó, essa antessala ante Aí a gente vem aqui Nesse quarto Eu adorei que pé dire direito essa casa é bem alta Tem uma sopa jogada aqui, hein? Olha esse closet Gente, a pessoa tem trabalho de fazer um closet Pro quarto dela chiquerrima E um banheiro aqui bonitinho esse banheiro, tem vinho e queijo, vinho e limão. Ah, uma vela. <risos> pra cá, a gente não tem... Ah não, tem esse aqui, tem esse quarto aqui. Nossa, que quadro legal, eu quero. Com um banheiro comum. Aí pra cá, eu tô ansiosa pra chegar naquela sala ali, sim estou. Pra cá, a gente tem... Um quarto de criança, aqui tem um berço, o castelo do decimbo medieval. Ai, esses quadrinhos são Eu quero saber, gente, como que acontece esse quarto malimico coisado aqui? Porque, ó, a gente entra aqui no quarto das crianças tem bastante brinquedo e, tipo, a criança nem virou criança ainda. Aí, ela tem um banheiro já. Beleza, tudo bem? Só que esse quarto, ele tá lacrado! Estão fazendo coisa lacrada, eu nunca vejo e agora tomando um monte. Tem um PC Gamer aqui e uma câmera com um chroma key, olha que legal. Nem sabia que chroma key tinha aqui no The Sims, também. Ela acabou a casa dela. Aquele quarto selado ali, não, não entendi, mas ok. Não tem mesmo como entrar nele, né? Beleza, essa foi a casa da Rafaela. Agora a gente vai ver a casa da Hina, ou Hina, é, ela entrou há três horas atrás, então tá recente, recente! E Hina, a gente tem uma mini casa, casa pequenininha, manima, manimalíssima. Onde que entra, amiga? Aqui, você entrou, olha só, você entrou, acho que tava falando uma festa aqui entrou, tem uma TV de tubo, pizza e mó limão de festa. Que talvez esteja rolando uma festa aqui e eu não sabia, não fui convidada. Dois quartos, um rosa e um preto. Uma luminária muito legal que se mexe, eu nunca tinha visto isso. Pra cá a gente tem um banheiro com uma privada rosa. Ah, é uma casinha bem pequena que tá com clima de festa, né? que, que é isso aqui fora? Um bolo. Será que eu fui convidada pra essa festa? Não. Próxima casa que a gente vai ver é da Louise Três dias que ela não entra no jogo. Aqui estamos, já, já flagrei a coisa de basquete, a cesta de basquete e uma... Banheira, solta no meio do quintal Vamos entrar pela entrada, que já tem... Tem uma coisa é que faz muito sentido Ou você fica virado pra lareira Ou você fica virado pra TV, que não é de tudo Aí você anda pra frente tem a escada aqui Mas você pode também ir no banheiro E na... nesse quarto infantil Todos os quartos infantis são iguais, né? Eu decidi que lançar os novos pacotes de criança Não são iguais, mas tem as mesmas coisas Porque é o que tem, né? Vamos entrar aqui na cozinha, que eu amo ver a cozinha Mesinha com... Pão e vinho ou azeite e sal E uma cozinha bem bonitinha Só que aqui as coisas estão muito perto Uma da outra tá batendo na minha cara Ó, oh, PC Gamer O que é isso aqui? Ai meu Deus, olha só a minha sala de jogos Essa aqui é a novidade Primeira sala de jogos que aparece pra nós Como é que vocês conseguem essas coisas Subindo as escadas, a gente tem... Nossa, gente, amiga, como é que você consegue mexer nessa casa? É tá muito grudada, eu tô ficando nervosa, porque nem daqui entra é nossas nossas casas. Ah, aqui, ó, ela tá incompleta a casa, tudo bem. Planejando, acho que aqui vai ser um banheiro e aqui vai ter outro quarto, um escritório, mas enfim. Tem uma porta entre um quarto e outro. Ah, esse quarto é bem cheinho de coisa, guarda-roupa, lareira... Aí a gente tem o um quarto da Coca-Cola. Mentira, não é da Coca-Cola, mas parece bastante. E um quarto de criança. Tá bem apertada a casa, assim. Me dá um pouco de nervo. Porque eu não consigo mexer muito bem. Mas eu adorei. Achei ela bem decoradinha, bem fofa. Depois da Luísa a gente vai ver a casa da Raquel. Caramba, gente. Olha a mansão. Olha a mansão. Ó, ó, ó. Nossa, é a maior casa que a gente visitou até agora. Sabe uma coisa que me ocorreu nesse momento? Que a gente pode visitar, estar visitando agora casas que a gente talvez já visitou no, no passado. Eu não sei te dizer exatamente quais são. Eu, eu não consigo lembrar exatamente também quais são. Porque faz tempo que eu gravei os outros vídeos e foram em outra. Outras contas, então eu posso não ter visitado mais elas. Mas a gente pode estar visitando novamente, mas enfim. Cara, olha isso aqui. Tá passando um filme. Dá um monte de item. Eu quero. E esse filme é com personagens de The Sims 3, tá? Dando uma aula de The Sims aqui pra vocês hoje, né? No The Sims 3, os filmes que passavam eram de Sims ou The Sims 2. Incrível, eu quero ficar aqui assistindo filme. Acho que já passou a mesma parte 10 vezes. Tá, calma lá, que a gente tá vendo aqui em volta, né? Então tem. Toda uma decoração aqui fora, árvore com, com coisa. Um negócio cheio de flor aqui, as arruda Uma mesinha. Todo um caminho de glitter, que não é glitter, é luz, mas é a coisa mais linda. Eu quero isso na minha casa. Isso aqui, o que que é? Ai, é uma estufa. Tomate. Ai, que legal, tem uma escadaria por trás. Olha isso, que lindo. É um jardim mágico, gente. Tem até um... Todinho aqui, esquisito Que não serve pra nada A pessoa tá na banheira A minha parte favorita foi o, o cineminha Uma ponte, tem um pocinho Um negócio chique aqui Com uma outra cachoeira Um foguete, por que não? Por não? Nossa, eu amei, eu amei a parte de fora Eu moraria por fora Obrigada por abrir o portão pra entrar Ok, a gente entra, a gente tem uma vibe meio tipo Não sei definir Eu diria rústica Aí a gente entra... A ilha tem a ilha Tem uma cozinha que ela entra ainda nessa mesma vibe do restante da casa Não sei exatamente, eu, eu diria que é rústica, porque tem pedra e madeira E eu acho que é muito difícil você manter, assim, um tema na sua casa inteira, sabe? Tipo, muito massa ela fazer isso Ai, que ilha legal Eu quero uma ilha na minha casa Ó, as bancadas aqui Nossa, que cozinha legal, gente a casa é linda, é linda, é linda O que é isso? Um ovo dourado? Mais pra cá a gente tem a sala de jantar, tem uma lareira. Amiga, você não tava na banheira? Cabelo bonito. Opa, da sala de jantar vem pra uma sala, é isso? Ah, vem pra um bar, aqui surgiu um cara ali, né, ele não tava ali antes. E dividindo é a lavanderia. mas massa, eu tô vendo vários itens que eu nunca tinha visto, esses de lavanderia são muito pouco Olha essa, aqui, essa prateleira, que popa Ai, cara, não é pra fora de casa, não. Tem um vidro ali, eu não tinha visto direito. O que a gente tem pra cá? Tem um quarto gigante com uma penteadeira. Ah, maquiagens. Nunca tinha visto, nunca tinha visto. Olha, até o banheiro tem a mesma vibe. Vamos pro segundo andar. No segundo andar, você começa aqui com um negocinho de bolhas. Uma sala gigante muito legal. Esse é o sofazinho de abóbora aqui uma tv que não é de tubo, e tem também um bicho aqui, vamos ver qual é, foxpin, mas gente só tem foxpin pra cá, que que é isso? cristal queimando? que, que é isso gente? tem uma bruxa aqui, bola de cristal e tal nossa, parece uma, uma dungeon isso aqui, uma manzmorra, olha esse quarto, eu amei que é muito espaçosa essa casa tipo... Os cômodos são enormes, você tem espaço pra mexer o dedo, pra ver tudo bonitinho, eu gostei bastante disso. Para o terceiro andar então, Senta aqui, tem um estúdio de gravar vídeo, tem um microfone igual o meu. Quarto, pra cá tem um piano, uma sala de estudo, assim, e olha aí, gente, onde é que coisas. Tem um banheiro, com um coração de velas no chão e uma mesa super romântica, assim. Perdi alguma coisa aqui nessa casa, tem mais um quarto aqui. Tô batendo o olho tá parecendo vários quartos, mas acho que é o mesmo, eu tô rodando. Nossa, essa casa tá sensacional. Sério, parabéns, Raquel, muito legal. Vamos para a Beca agora, que entrou há 13 horas atrás. E vamos... que é isso? Que casa louca! Oh, tem uma festa aqui. Dá pra fugir. Tá pra entrar na sua casa, vou te roubar. Tá, você entra, tem uma, umas coisas... Não sei nem pra que lado ir. Pra cá. Ah, é tipo um muro. É tipo um muro, entendi agora. Tá... Nossa, tá muito difícil de ver por causa desse muro. Socorro. Como é que você joga assim? Aqui tem uns, uns itens esquisitos que não tinha a roupa dela. Uma, a sala de jantar tá aqui com Pra cá a gente tem sofás e a cozinha. Ai, que cozinha fofa. Olha, quando comida na mesa. Ai, que cozinha mais bonita Eita, tem mais coisa aqui fora, eu não tinha visto Nossa, tem uma piscina interna É uma piscina isso, né? Ai, que legal Nossa, que casa mais chique, ela é toda fechada Assim, secreta, tipo, não fale com a gente E ao mesmo tempo tem um milhão de janelas que tem um quarto de criança Só que tá muito difícil se mexer aqui dentro Eu tô bem perdida, na verdade Bem perdida, o que é isso aqui atrás? Não sei, porque eu não consigo ver ah, um som e uma fonte A gente tá andando nervoso real Beca, sua casa tá linda, mas eu não consigo jogar assim Uma parede na sua frente tem tempo todo Você não tem como diminuir ela Subindo, tem uma escada que nos leva Para aqui que Eu não sei o que é essa sala Tem uma sala de música Uma sala de sala Chique A gente tem um quarto com bastante armário Um quarto de criança Que tem os mesmos itens que a gente já viu antes Tô com dó de vocês mas tem um PC diferente aqui, que é vermelho. Pilha no PC? Ah, pilha no PC. Ai, eu tô amando esses closets, gente. E essa penteadeira, pra mim, é o meu favorito, assim, das casas. Um banheiro bem chique. Nossa, que bonito esse item. Ah, não é um item, é uma bancada com uma cachoeira atrás. Muito bem pensado, amiga. Subindo. Nossa, aqui tá até dar uma paz no coração, que é bem mais aberto esse lugar aqui. Aqui a gente tem mais um PCzinho. Pra cá, a gente tem um bar, é um restaurante. Não acredito que você fez um restaurante. Beca, você fez um restaurante. que eu pessoa atendendo, como é que vai ser como que fez isso? Nossa, eu não tinha noção Olha a cozinha com a ilha Aqui, a cozinha industrial Eu não tinha noção que tinha como fazer um restaurante Eu tô chocada Eu tô chocada Pra cá tem um quarto Outro quarto enorme, esse aqui é o quarto favorito Mais lugar de gravação Tô adorando esses lugares de gravação E... Um, um tipo um style jogo, que tem uma banheira, um banheirão e tal, quarto andar. Aqui a gente tem mais um quarto de criança, mais um quarto de criança aqui de brinquedo, castelo de medieval, um cantinho, um quarto enorme, enorme, com closet também enorme. Tem até um aquário aqui no meio do caminho com a Outro quarto tem as mesmas coisinhas também e uma sala de TV. Nossa, mas moram 26 famílias aqui, né? Um banheirão e uma sala de estudo, que eu não sei nem como é que entra aqui. Ah, tá por esse quarto. E casa enorme! Quanta coisa pra falar sobre, eu tô chocada. Nossa, sério, enorme essa casa. Os primeiros andares foram bem difíceis de mexer assim, mas tá muito legal, parabéns. Agora a gente vai na casa da Mary. Que é uma casa muito bonita. Tem a sensação que eu já vi ela antes. Será que eu já visitei a casa dela antes? Parece uma, uma mansão bem clássica, assim, minimalista. Com vários espaços abertos, né? Ó, muito espaço aberto. Eu gosto de mexer em casa, assim. É, eu gosto das casas detalhadas, mas a casa, assim, ela me dá um respiro, assim. Dá uma paz, dá pra mexer, dá pra enxergar as pessoas. Uma ilha, tem uma pessoa de vestido longo cozinhando, que toma carne, beleza. Ah, não é que uma carne, sei o que ela tá fazendo. Bonita, olha, super minimalista, assim, tem, tipo, poucos itens por ambiente, né? Aqui em cima também tem esse banheiro, tipo, os lugares estão bem chiques, mas são poucas coisas. Bonitinho, eu não tinha visto uma sala jardim ainda. Olha esse closet, que chique! É isso, né, são dois andares, tem um quarto embaixo e um quarto em cima, e cada quarto tem um espacinho com um bebê. É uma mansão bem clássica, assim, ao meu ver. A casa da pessoa que entrou sete horas atrás, ou seja, hoje mesmo, like the light. Casa moderna. A gente tá vendo vários estilos diferentes, eu tô amando. Mais uma pessoa ecológica aqui, ó. Essa tem as quatro lixeiras, tá, meu bem? E você, o que faz pelo ambiente? Nem separa o lixo na tua casa, né? Tem que separar. Regador, bancada de ferramenta. Ai, nossa, esse item eu nunca tinha visto. De vassoura e coisa de jardinagem. Assim. Piscininha, um bar. Olha isso. Oh, Nossa, gente, adorei. Vamos entrar. Tem um sofazão aqui. Tem uma sala. Um, uma mesa. Acho que eu não entendi. Um banheirão. Uma ilha. Nossa, que cozinha bonita. Gente, eu adorei essa cozinha. Tá só comendo uma maçã. E a lavanderia. Eu adoro quando vocês viram de botar a lavanderia. Não sei porquê. No segundo andar, a gente tem um quarto aqui. Com bastante cama. Outro quarto aqui. Com mesa de estudos. Tem coisas de yoga e uma lareira muito legal aqui em cima. Adorei esse sofá também. E um closet com banheiro. Separação pra banheiro. Meio esquisito isso aqui, mas. Mas ok. Acabou. Ó. Oh, Tem aqui. O que é isso? Ah, é um lugar pra sentar. Deixa eu ver. Tem violão. Ai, que fofo. Não tinha visto essa parte. Agora a gente vai na casa da TSM Nath. Pera, essa daqui a gente já é visitou antes, né? Essa aqui eu lembro desse nome. Ah, essa aqui era que fez tipo uma vila, né? Um, um bairro, assim. Olha só como é que tá agora. Eu acho que era isso, né? Ah, tá em construção. Não! Tem uma coisa de basquete. E só, você destruiu tudo o TSM Nath. Você destruiu. Vamos na penúltima pessoa, que é a Leia. Entrou duas horas atrás calma, meu deus, acho que era a casa dela que tinha várias, não, essa aqui tem várias casas, né, acho que a gente visitou a casa dela também caramba, tá, peraí, vamos lá, vamos aqui primeiro, aqui é um restaurante, tá, é tipo uma casa de restaurante, de é, coisas pra você aproveitar, assim ai, olha esse lago, tem peixe escói nossa, que massa esse item, é redondo. Nossa, olha só. Acho que aqui é a casa de festa, né? Pera, era essa que a gente viu? Mais uma uma pessoal, ecológica. Com várias plantas. Ah, é verdade, aqui que é o condomínio. Ah, era essa casa, não era o Pesterminat. Mas o a gente viu também. A lojinha aqui, né? A boutiquezinha. E aqui, o que, que é isso? É um bar de bruxa. Eu quero que ter itens de bruxo, como é que vocês conseguiram? Me fala. Tá, tem uma escadaria aqui pra fora, e quando você sobe, é o restante da loja, é verdade, é o ateliê, é o estoque. Muito legal, muito fofo. E aqui atrás tem a casa principal, né, que você entra até com um portão diferente. Então você entra aqui, você tem uma... uma decoração bem, tipo, chique, assim, troféus e tal, e escritório, pra cá tem a cozinha e a sala de jantar, muito clássico assim, quando você sobe pela escada que eu não vi é quebra aí, aqui, olha até tá a escada chique gente, tem um tapetinho, quando você sobe aqui, você encontra um quarto de criança, um sofazinho ali, uma sala de tv, um quarto, tipo, parece de princesa, assim, e um outro quarto que você tem que... Isso aqui ficou um pouco estranho, você tem que passar por um quarto e ir para outro quarto, mas tudo bem. Mais um andar que a gente sobe aqui... Onde que é o outro andar você subir? Gente, como que sobe pro o outro andar? Aqui, ó, esse andar aqui, como é que vem para cá? Gente, como é que vem para cá? Aparentemente você não vem. Aqui a gente tem uma lareira. Vamos quebrar é nozes. No banheiro e tal, um cinema passando o mesmo tempo que tava passando no outro. Nossa, cinema legal. Tem frigobar aqui? Tem! Uma pipoqueira! Gente, são muito profissionais. Umas luzes no canto pra fazer um estilo. E uma sala de música e gravação, com um frigobar também. Pra cá a gente tem outra balada e uma sala gamer. Só que eu não sei como é que sobe. Ou oh, isso aqui, isso aqui nem tem relação, gente, com a casa. Estou um pouco perdida nessa, nesse terceiro andar, mas muito legal. E agora a gente vai para nossa última pessoa, que é o Fernie Loxon. A Fernie, não sei, não sei, não sei, não sei. Ecológica, vamos ver por fora. Muito moderno. Vamos ver aqui por dentro. Olha que chiqueza. Chique, chique. Lugar fora pra fazer... Pra você reunir os seus amigos. Piana, essa TVzona com um negócio embaixo. que um tá na minha TV. Não sei, não entendi. Essa casa também tem muita parede. Muito difícil de ver. Você também acha que incomoda ou não? Ó, uma cozinha um pouco menor. Ai, que legal esse lugar. Eu queria, assim, na minha casa. Subindo as escadas, a gente tem um quarto pra cá. Com banheiro, cama e computador e um quarto pra cá com as mesmas coisas. Não, tem computador. Mas alguma coisa eu não tô enxergando aqui, isso é bem possível. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim! Esse foi, assim, o vídeo mais longo da história. Foram uma hora de gravação, e gente foi muito divertido, eu gostei de visitar 15 casas diferentes, 15 pessoas diferentes, e eu espero que todas essas 15 pessoas tenham comentado aqui, falado, oi, você visitou minha casa se você é uma dessas 15 pessoas, comenta aqui, fala que eu visitei sua casa, porque eu sempre quero saber se essa pessoa realmente me segue ou não, se você gostou do vídeo deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal deixa o um seu comentário de qual foi sua casa favorita, qual casa mais gostou, de falar comentário das casas, e se você gostou desse tipo de vídeo, se você Assistiu até aqui esse vídeo, assim, maior vídeo da história. Se você assistiu até aqui, comenta foguinho. Comenta foguinho, tá? Tchau!